E... Cavalheiros, quanto tempo, quanto tempo também que eu postei vídeo no Jogando com digo, Isso é da série, em que é só eu jogando e ensinar a jogar, é claro, mas vou comentar muita besteira. E tá com três anos que eu postei lá e com quatro anos que eu fiz a promessa de que eu ia jogar máximo. Um dos clássicos do Playstation 2. Dos primeiros jogos de Playstation 2, 2002, né, cara? Eu, eu, eu jogo era em CD. É difícil de gravar, é difícil de achar, é difícil de comprar, mas eu arranjei o jogo aqui para o Play 3. É também tempo, tem para Play 2, mas eu arranjei para Play 3 também. E eu vou jogar agora no, no mesmo estilo que eu fiz o, o gameplay do Outfit Beast, né? Só jogando isso, ensinando a jogar e comentando uma besteira aqui e acolá. Vamos lá, prometi 4 anos atrás que eu ia jogar para o nosso consideradinho Dario Kuos. Tá com 4 anos eu tardei aí na promessa, mas. Mas vamos cumprir finalmente, sim. Aí simbora Assim que eu apertar o botão aqui, ele vai começar o... Ele vai tocar uma cena. Quando a cena acabar, eu explico o que tá acontecendo. O que aconteceu na cena, né? para não falar por cima. Sofia! Maximo! Achille, você me disse, Maximo... Silence. Isso é suficiente, Achille! Você I control your kingdom now, as I control the power of the Underworld! Sylphania! Behold my dark power! Boom. What? Not afraid of death? There are worse things than death. True, true. Things like that, huh? Do you, do you know what that is? Achilles' drill made that hole. He frees my spirits. He frees my spirits, and he raises my dead for his army. What's in it for me? So I'll return you to the mortal world. How can I trust you? How can you not trust this fellow? Huh? Um, here, as proof of our contract. As long as you have this, I'll keep you alive. You must find the sorceress's council. They will help you. Why are you helping me? If there's no more dead, then I'm out of a job. Now go. Good luck, o jogo começa. Deixa eu explicar o que aconteceu, né? O jogo vai começar agora. ponto fase um, grave É o seguinte, começa aquela cutscene lá com o o máximo invadindo um castelo, né? Tem aquele mago lá, tava o... aquele mago e aquela Sofia, que é a mulher do máximo, né? Leva um tapão do mago lá e o mago ficou doidão. Ele tá controlando o exército da, da, da morte, né? De, de morto, pra poder dominar o reino. O, o Máximo vai confrontar ele e acaba morrendo, né? Morreu e, e, e, e... Depois de morto, ele conheceu a morte. E fez um pacto com a morte pra poder voltar, né? A, a morte mandou ele aqui de volta pra esse reino. Com aquela moedinha que tem ali do lado. Aquilo ali é uma, uma moeda da morte, né? Você paga ela quando morrer. E voltou você pra cá, né? Porque aquele cara tá usando o... o o poder dos, dos mortos para ele tá reerguendo os mortos de volta para seu exército dele, né? Já que não tem morto nenhum, a morte, a morte perde com isso. não vai ter mais morto, ela vai ficar sem emprego, como ela diz. De, depois eu vou traduzir as cânceres do cara, porque não é tão interessante aí. do lado, deixa eu ver se né? eu estou, eu estou como é que eu diria, enferrujado. Tanto tempo que eu fiz o que eu faço o vídeo aqui, que eu não faço vídeo. E apresentando o jogo aos poucos Tipo essa moedinha que eu tô pegando, né? O jogo tem moeda Moeda você vai usar pra comprar coisa no, no, Nesse shoppingzinho pequeno que tem aqui, tá vendo? Isso aí é tipo uma lojinha Ele vai te oferecer um item E tem ali dizendo, né? Um, um item inútil por 500 coins 500 moedinhas tá Esse item não, não vale a pena você voltar pra pegar Porque é um item Muito um item idiota, cara É um item piada Faz você gastar 500 moedas naquele Não presta O jogo tem esses tesouros também, né? Esse jogo é um jogo da franquia de Golden Goblins, que a maioria não vai conhecer, né? Mas.. Essa musiquinha que tá tocando agora tem lá, esses baú. Não tem moeda pra comprar coisa não, mas. O jogo da franquia é do mesmo criador, da Capco, né? Vou falar das habilidades do máximo que eu já tô fazendo coisa aí sem ter explicado nada. O cara tem um ataquezinho de espada, né? Você tem um pulo, tem um pulo duplo, que não é muito longo, mas dando pra controlar pra onde é que você vai, fica. Você pode defender. Você pode se abaixar, se abaixar e defender, se abaixar e atacar. Se abaixar, eu, eu, eu achava que não servia pra nada, mas depois eu falo mais de se abaixar, né? Um Foi uma forma de combate. Até bicho aqui não vai fazer diferença não, né? porque você tá parado, né? Depois eu falo disso aí. Pode defender, como eu já falei. Quando você defende um ataque de inimigo, tá vendo aquela barra azul ali? Aquilo ali é a saúde do escudo. você defender, o escudo perde uma saúde. Perdendo tudo aquilo ali, você perde um escudo. Aí tem essa lógica que você pode comprar escudo lá, né? Às vezes tem escudo jogado por aí... Eu acho que é só isso. Não, não é só isso. Você pode pular. No segundo pulo, se você apertar o botão de triângulo, e dessa essa penetrada aí. Eu chamo de penetrada. Penetrada no chão, empalada. Pode penetrada, porque empalada já tem um ataque de empalada aqui. Pronto, tem esse outro ataque também, que é a girada. Pra poder fazer ele, é, é tipo secreto também. Você aperta o quadrado. Quando você der o primeiro ataque de quadrado, você gira o, o analógico no sentido anti-horário. Bem rápido aí E ataque gira, meio que um combo. Vai ter muito inimigo no jogo. Quando você ficar cercado, lembra de rodar na loja que ele afasta. Tem... Cá tem um item que é a chave, né? Pega pra cá. O jogo tá ensinando uns pouquinho como é que ele joga. Tem mesmo sem ter texto nem, nem nada, né? Ensina que tem dois pulos, tem para pegar e coisa e tal. Vai ter um item trancado bem aqui que é um baú, né? A gente já viu o baú normal. Esse é um baú trancado, você só abre ele com chave, baú que, né? Geralmente é uma aposta. Esse aqui eu, eu sei o que tem nele, né? Tem uma, uma armadura. Aposta que eu digo, quando você não sabe o que, você, o que tem dentro, né? Você acaba perdendo o item. Olha lá, a gente. Ganhou uma armadura a mais. Aquela barra verde é a saúde do máximo, né? E uma armadura acrescenta uma barra todinha disso tudo. Vou pegar uma barra de saúde. vindo tudo por aqui. Vai dar uma depois e tal. Aí tem um checkpoint no jogo que, que também é um segredo, velho. Eu, eu fui metade desse jogo sem saber como é que fazia porra de checkpoint, né? Porque esse ataque aqui é secreto, o cara tem que dar dois pulos e, e apertar o triângulo pra ele poder dar uma porrada aqui. Apertando só o triângulo, ele tem essa quadrado aqui que é o ataque mais forte que o Max Mutin, né? O quadrado é um ataque fraco e o triângulo é um ataque forte, era pra eu ter dito isso. Mas ela tem isso aqui. Pra poder usar o checkpoint você tem que fazer justamente isso, você dá uma penetrada no checkpoint e pronto. Você vai morrer muito nesse jogo e quando você morrer você volta daqui. Agora joga sem checkpoint para tu ver o que, que eu fiz. Aí te chega é tão difícil quanto dizem, mas também pudera. Né? O checkpoint não funciona. <risos> tem que empalar a espada aí. Lá o outro item para cá. Essas lápides que tem, né? Acho que o nome disso é lápide. Elas estão brilhando. As lápides que estiverem brilhando você dá uma porrada com a espada, com a espada, né? Espadada, uma porrada com a espada, uma espadada aí. Você pega uma fadinha que sai daí de dentro. A fadinha por si não ajuda em nada, mas quando você juntar 55, eu acho, é 50 ou 55, né? Aí 55 fadinha deixa, deixa cair uma daquela moeda da morte. Eu tô aqui apontando o dedo, porque sou um cara muito esperto. Aí você ganha uma moedinha da morte, né? Quando você morre, a morte... Na verdade não, você tem quatro vidas, né? Quando você perder quatro vidas, você conhece a morte, a morte aparece, né? Cobrando uma moeda dessa. Se você não puder pagar, game over. Mas se você pagar ela com uma moeda dessa, aí você continua o jogo na, na fase que você perdeu todas as vidas. No começo, o checkpoint não vai valer aí. Né? aí a morte sempre aumenta o preço dela, então é interessante você estar tá sempre pegando fadinha. Pra poder pegar mais fada, eu não sabia disso, mas ó, você dá uma, uma estocada e acaba saindo mais fada de dentro. faz cinco, né? Só saia duas de uma porrada e agora sai das três, às vezes até mais. Em, em, em outras fases vai ter... Você sai colocando assim. Vou parar porque eu me garanto aqui. Eu vou, vou usar nessa moeda que tem. Eu comprei promessa, assim não, mas bora. Vou usar nessa moeda que tem. Tá vendo? A gente chegou no portão fechado. Não tem chave para abrir, né? Aí tem esse tesouro para cá. Tem outro item que usa, na né? minha a chave normal. A vizinha do capeta. É a chave mestra que eu chamo, nela. Né? Vai ter portão e coisa que a chave normal não abre. Né? Só abre com essa chave. E o carro massa que eu acho que você pega a chave nela, né? fica na cintura do máximo. Tem personagem tipo Kratos que ele tira os itens da bunda, né? O máximo ele tem a chavezinha ali para tirar. Então, tão é um charmoso. Tudo tem tanto estilo, cara. Pensa. O primeiro inimigo do jogo, o peligroso. Caveirinha. Todo inimigo aqui, cara, acaba acumulando, né? Pode ser um inimigozinho normal. É uma caveirinha indigente. Não vale nada, mas deixa acumular pra tu ver. Tu vai tomando a porrada de tudinho que tu não dura, hein? Tem que aprender a lutar com tudo, né? Não é nenhum dos inimigos, porque tudo é. é né? Quando vai acumulando, tudo é um perigo. Mas olha lá, primeiro é Porrada morreu. Vai ter inimigo mais forte agora. Claro, não só o Aqui de dinheiro. Ah, tem três tipos né, de coisa. Tem a moeda, vale um. O saquinho vale cinco. E vai ter o diamante também, que ele vale dez. Eu não tô lembrando se tem outra coisa que vai valer mais. Não pode ser nada, ele vai no burro. Nossa. Pai, eu ia falar disso, o momento certo agora. Quando você mata o inimigo, tem chance dele deixar cair isso aí, sabe? Não, não é exatamente isso, ele deixa cair isso aí que você acaba de pegar. É uma habilidade. Certos inimigos, quando você mata, tem a chance de cair uma habilidade, sabe? Dele. Aí você aperta, eu não sabia disso, mas você aperta select e, e a habilidade diz o que ela faz. Joguei metade do jogo sem saber disso também. Mais da metade, na verdade. Cheguei no final sem saber, eu tive, tive que ir improvisando. Eu só sabia do start. Eu apertei o select pro dentro uma vez e abrir aquele menu, abri start, sabe aí. Você pega, vai acumulando as habilidades ali, sabe. Aí esse ataque que a gente acaba de pegar é um segundo ataque. Você pode fazer combo agora. Quadrado, quadrado, ele dá um segundo ataque. Mais rápido de bater no bicho inimigo novo de inovar um fantasma, mas não fardando dano em você, mas se ele te pegar, aí você solta, né, assim, fadinha. Não tem só essa habilidade no jogo, né, como tá vendo ali, tem três espaços pra habilidade, você pega mais, e as habilidades tem chance de cair dos inimigos, não, não importa, sabe, não importa o inimigo, importa a fase que você tá. Como você tá na primeira fase, você só pega a habilidade que só tem na primeira fase, o jogo tem disso. É só a chance de cair, né? Ah lá, tem segredinho pra lá. como é que pega. Aquele coração, né? O coração é uma vida. Segredo. a parede falsa dessa. A falsa de meus inscritos. A parede muito falsa mesmo. Pronto, aí saiu uma vida, né? Esse coraçãozinho. Agora tem cinco chances. Sempre que correr você volta no chico. E agora é sou seu... Aqui, ó, mundo. Tem coisa, na, tem, tem coisa que vai ficar trancada na fase, né, que você só pode destrancar batendo nisso aí. Eu imagino que é a estátua daquele cara lá, daquele mago, né, que você vê no começo do jogo, que é o vilão do jogo. Eu não sei o nome daquele miserável. Aquiles, né? Acho que ele chama de Aquiles. Sei o seu nome da moça, a moça não esquece o nome não, né? A Sofia, Sofia é né? Deixa eu bater isso aí e acontece alguma coisa na fase. A maioria das, das fases tem uma coisinha pra você bater que vai... Vai acontecer alguma coisa na fase. Outro inimigo, o zumbi, ele é mais resistente que a caveira, né? É a primeira caveira, pelo menos. Ixi lapada. E eu tenho um comber, pô. Assim. A fase vai seguir montando todinha, cara. Se você tiver com pressa o chão. o chão pebe os seus pés. Opa! Ganhei, ganhei pra mostrar o que era. Caiu do inimigo, né? Tem a chance de cair, como eu falei. Isso não é uma habilidade, tá vendo? Você aperta o botãozinho de habilidade, não tem. Tá vendo aquele negocinho que ficou vermelho ali do lado, do, aquela orbe que ficou vermelha? Apareceram uns pontos vermelhos ao lado. A espada da gente agora tá encantada. Tem quatro encantamentos no jogo. Esse é o primeiro, o encantamento de fogo. A sua espada agora faz dano de fogo, né? Tem um elemento desse jogo aqui também, tá bem mais forte. Esse bicho já aguentava uma porrada de um jeito ou de outro, não é exemplo não. Se aparecer um zumbi... É mais... Aí, ó. Ponto, caiu duro e morreu. Fazer mais dano agora, mas tem o seguinte. Porçãozinha vermelha. Até nem isso porque uma coisa parece outra coisa, que é tudo novo. É o seguinte, deixa eu falar primeiro da espada. Quando você dá uma espadada Quando a espada tá com encantamento, ela perde um pontinho daqueles vermelhos que tem ali, sabe? Imagina que tem 24 ali, 24 ou 25, né? para pra contar não, porque é um pontinho tão pequeno. Mas é limitado. Toda vez que você bate um inimigo, isso aí vai acabando, né? Aí pra não ficar forte o tempo todo. O que é chato, mas, né? Ah, portão aí. Aí pra cá, aqui tem um os um diamante, era preocupado um diamante só agora. Ele vale 10 pontos. Mas sim que as poções também, né? Que apareceu quando eu tava falando. Tem duas poções no jogo, que é a verde e a vermelha. A vermelha recupera a vida toda, né? Um, uma vida, tipo, tá vendo aqueles espaços assim que tem bem ali? São três espaços verdes, né? Ela recupera um. Quer dizer, não toda, quase tudo. Porque se você perder um daquilo tudo, você perde a armadura. E se você perder a armadura, você não recupera com poção. E tem que ter pelo menos um resto de vida para recuperar. A vermelha recupera um pouquinho e a vermelha recupera tudo. Quase tudo. Que tá... a foda, é uma caveira cavaleira. Caveira guerreira. que vem com espadinha com o escudo, né? Você.. Defesa é muito importante nesse jogo aqui, mas quando você defende você perde, né? E quando você tá aprendendo a jogar é bom você esperar o inimigo agir pra depois você bater, né? Quando eu tava aprendendo a jogar era assim, porque. um jogo é bem difícil. Agora eu já. Manjo, bater primeiro, rapaz. Aí inimigo novo ali, a caveirinha que joga machado. Fica como é que você mete esse. Você, você corre em direção a ele e já pula, porque ele vai lançar aquele. aquele achado que ele tem, aí você pula para viajar e espera ele lançar. Ó, você nunca consegue chegar perto antes de lançar aqui. Ele caiu aí. Tem um diamante para lá que não vale a pena perder a vida pegando, não. Né? O outro safado que lançou coisa para cá, mas eu acho que... Após, em cima. Ó, ainda bem que tem um poção aqui. Eu só tomei uma porrada dele, né? Foi metade do HP pelo essa parte cinza, quando você tá por cima dela, vai sair a mãozinha dos bichinhos querendo te pegar a mãozinha de cabelo, ó. é ela saiu. o um jeito de você ir por aí. Você for pulando bem rápido, ela não te pega nunca. Se você cair, você pular, ela não pega. Quando o cara tá aprendendo, o cara não sabe disso. O negócio é ir pelas pedras, né? Não. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Consegue miserável, o Poder mirar, O cara tem que colocar o analógico na direção do bicho e apertar a porrada, não é? Não é automático. Acabei tomando uma porrada. Pra cá, aqui tem que fazer pra cá. Após... Rapaz, de tudo. Eu ganhei uma chavezinha do, da, daquela caveira. Essa caveira sempre dá uma, uma chave e tem um baú trancado bem ali que é o né? Coisinha legal mesmo. Opa, mais um poder. Rapaz, eu odeio o fantasma, cara. Não faz não, mas tira a moral do cara. Porque não né, o cara, pô, perdi a espadinha. Tem que eu nem tô atrás da bicha, mas... Eu peguei a chave, que foi sim. Acabei de pegar uma habilidade nova aqui. Essa é essa estocada, empalada. Essa é a empalada. Isso aqui é a penetrada, ponto. Essa aqui é enfiada, na verdade. É a enfiada e a penetrada. Se você estiver andando, tipo assim, bota o lógica pra frente. Enquanto você estiver correndo e apertar o triângulo, ele dá essa, essa enfiada aí tá enfiado aqui. Pronto. Aqui eu sei o que tem, isso aí vai ter uma armadura dentro. Olha lá. Isso aí é a armadura máxima, a gente só pode ter três. é Quando você tiver três... O jogo não deixa nem eu explicar, cara. O jogo tá acontecendo tão rápido. Quando você tá com três de... três de saúde, que é o máximo de sua armadura, se você pegar uma próxima armadura, ela vai virar essa armadura de ouro, que é muito massa, tá vendo? Mas eu tô correndo nas pressas porque você tem tempo limitado com ela. Tá vendo aquele 16 ali? Isso ali é tempo, eu tenho 16 segundos com ela. Enquanto eu tiver com esse, esse tempinho ali e a armadura de olho, é, é, o Maximo fica indestrutível, ó. E não apanha do bicho, ó. Pode bater o que quiser, ó, né? só, só quando o tempo passar. é bom usar no finalzinho da fase, porque, né, ó. Rapaz, ainda ganhei outro elemento. Outro encantamento, hein? Não deu nem pra falar do final da fase, que foi tão rápido. Todo final de fase vai ter esse pilar. É, mas ele tá sempre protegido, ele vai ter aquele, aquela aurazinha, protetura. protetora. É, o objetivo é você bater pra passar de fase, mas como ele tá protegido, não, não dá, né? Aí, ele tá sempre fechado e você tem que matar tudo que tá ao redor pra ele poder abrir. E sempre no final da, da fase, a parte mais difícil que tem, que é muito inimigo pra você matar, sabe? Pra poder... O cara sempre chega no final da fase todo lascado, né? E, aí tem que passar pelo mais difícil, que é o final da fase, e matar todo mundo e... E dar uma chilapada nesse aqui para poder abrir. Eu tô com um vocabulário muito bonito. Lá. Os de fase. Eles vão te dar uma nota aí, né? O nível de, de jogo completo. é A fase completa é de jogo completo. A, a, a maestria da fase, na verdade. Esse primeiro, esse, primeiro, esse primeiro número é a maestria da fase. Deu 65%. A gente passou da fase, mas não completou ela. Porque é o seguinte. para poder completar uma fase com 100%. Você tem que matar todo inimigo, mesmo os inimigos escondidos, sabe? Fantasma, essas coisas, tudo que for, tudo que tiver na fase, você tem que matar. Você tem que abrir todos os tesouros, incluindo os tesouros escondidos, que eu acho que eu não mostrei nenhum. Mas tem uns, uns tesouros que estão escondidos que você só abre pulando em cima, né? Você dá dois pulos em cima quando você cair, ele sai do chão. Não sei se eu mostrei, eu acho que não, né? E, e também tem que pegar todos os tesouros, toda moeda, todo, todo item, toda coisa, você tem que pegar, tudo que tem na fase. Aí você tira 100%. Não vale a pena, na minha opinião, você pegar 100% na, na fase, né? É, é um trabalho muito grande matar tudo e pegar tudo e a recompensa é nada. Você faz 100% na fase. Quando você fizer 100% em todas as fases do jogo todinho, sabe? Você ganha uma fase a mais para poder ir. E é só a primeira fase e é o contrário. Ou seja, tem gente que gosta de completar jogo, cara. Eu, eu, eu criei a busca de completar jogo por causa disso. Se a recompensa for nada, não vale a pena. E máximo, não vale a pena você fazer isso, cara. Você vai a primeira fase ao contrário, matando mil caveiras, escutando a música besta. Isso é a recompensa de quê, cara? Eu nem se o cara me pagava pro cara fazer. Esse jogo é tão difícil, velho. Para de, de, de reclamar e, e vamos falar. Pronto, essa aí é a primeira fase, né? Quando você passa da primeira fase de um mundo, você vem parar num... Num, num mundozinho pequeno, num, numa ilha, né? Como é que eu falo isso? É porque o jogo antigo tinha isso de mundo, né? Eu chamava de mundo quando eu era criança, isso aqui é o mundo do, da, da, do... É o primeiro mundo do jogo. A gente foi a primeira fase. Quando passou da primeira fase, caiu no primeiro mundo, que é o cemitério, né? uma de cemitério. E isso aqui é o mapa do jogo, sabe? No, tipo Super Mario World. Não tem um, aquela, primeira aquela primeira ilhazinha que tem os cinco fases, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é o mapazinho. A segunda fase vai ser sempre o um mapa. é no mapa tem as fases, que são isso aí. Você dá uma porrada nisso aí e a fase começa. A segunda fase não é uma fase. Ela é só um... Um meio de chegar nas fases, né? O pessoal tem a palavra bonita para isso aí, que é o tal do hub, as hub. do negócio eu chamo de mundo, porque eu cresci chamando de mundo, né? esse aqui é o primeiro mundo, o cemitério. E na segunda fase tem todas essas, essas fases para você ir. Aí. aí você pode escolher, né? A gente vai primeiro naquela. Não tem bem uma ordem. Vai mudando o mundo das fases. Dois, o certo é ir pra três, né? Mas não tem ordem. A gente vai no, no, que, no, no que é melhor. E o melhor agora é ir nessa. Tem que seja mais difícil para umas pessoas. Essa é a quarta, né? A quarta, pronto. Quarta fase é o.. A, a montanha caixão. Canyon do caixão. Começou mais uma fase eu não aguento mais essa música miserável. <risos> então, tem tanto em e Goblins nesse jogo que só vai ter essa. Tem uma armadurazinha pra comprar por 100. Como eu falei, né? A gente já tá com a armadura completa. Pegando mais uma, vira uma armadura de ouro e 20 segundos. E de destrutibilidade não é muita coisa. Eu vou deixar. Mas aí. Ter moeda é muita coisa, né? Não moedas. No inimigo novo aí, rapaz. É, é o curdo. Maldito ladrãozinho. Ele rouba dinheiro. Ele não faz dano, igual o fantasma, né? Não faz dano, mas ele rouba seu precioso dinheirinho e... Deixa ele atrás com grana Ah, tá dando sorte pra isso, hein? O que foi? Passou um burrice grande Porque eu ia pra lá, ó tem um, tem um baú ali, mas só tem dinheiro Não vai valer a pena a gente sabe que... Vou tentar, nesse pequeno guia mal feito aqui Que eu tô fazendo, eu vou tentar Mostrar só o jeito mais fácil e mais rápido De passar das fases, sabe? Os caras, pelo menos, dizer que conseguiu zerar o jogo, porque é um jogo meio, meio difícil. Eu vou tentar mostrar só os, os atalhos, para mais mais rápida. Menos trabalhosa. Porque o cara é atrás de item que não vale a pena, né? Não, não vão sofrer não, aqui.. O cara matar tudo para poder jogar outro, um, um, a primeira fase de novo. Parabéns. Os inimigos em isso aí, que eu vou tentar não falar muito sobre gobles que aqui só pra cá dá pra defender isso, né? Tá meio... cara meio muito meio aí gente pode matar os caras sempre que ele estiver levantando, você dá um ataque de triângulo a maioria das vezes mata, eu acho que sim Até. Desde que ele esteja levantando, né? não importa não Ali tá querendo meu dinheiro mesmo, Minha família toda de corvo é só um miséria, pessoal. Tá. Pronto. Opa, ele deixou cair em habilidade, é o combo. Que daí eu não... O que é Mas Eu vou abrir só pra fingir Um mímico? Esse jogo vai ter disso, essa safadeza de que... é você tá aqui esperando um tesouro de graça. Não, tem esse mímico babaca. O lugar do, do tesouro, e às vezes até em segredo ele vai estar tá, cara, é um inimigo mais chato do jogo eu acho não, mas tá, tá. com certeza tá no top 5 químico, você vai abrir atrás de, de poção, atrás de armadura, você vai perder vida cara. miserável, não perder vida, perder saldo de escudo, que também é essencial cuidado com o chão para cá, que vai começar a cair onde tem a moeda, o cara vai seguir na moeda né se for rápido, não tem problema. E a roupa. Aí também vai cair um aqui nesse diamante. Uma habilidade nova, tá vendo lá? Caiu um escudo com a setinha, um escudo com a O um escudo que você lança usando o bola, essa habilidade é muito boa, cara. E, e já já eu ensinou coisa melhor ainda sobre habilidades. E é como você viu, tem esses espacinho assim para três habilidades, aí você pode pensar... A gente só pode ficar com três habilidades, né? Mas, mas não, você pode ficar com mais. Mas tem um problema e eu só vou explicar mais tarde, daqui a pouco. Esse dia é Esse enxão, hein? Olha lá, deixou. Já de história, rapaz! tanta vida tentando pegar uma só pra questão de vida. Mas até que o cara sabe jogar? Como é que o cara não? Só dois pulos, tranquilo é só a conta de dois pula aqui Valeu deixa eu ensinar também hein? o cara sabe que tem que estar a conta de dois pula é exata para pegar esse vídeo. Eu de volta. O sempre aparece em tua cara Nérbis tá foda. Inimigo novo aí né o... o Machando ele tem tipo essa lança eu não sei qual é o nome disso cara um machado lança. Para poder matar esse cara é o seguinte você vai dar uma porrada de quadrado é, pra, poder pra poder desarmar, não, pra poder enfraquecer ele. Quando você der a primeira de quadrado, o capacete dele sai. Mas as próximas porradas de quadrado não vão mais fazer dano a ele. Você vai ter que dar uma, uma porrada com o um triângulo. É um quadrado e um triângulo dele. eu ficar na posição. Esse cara é meio chato. Triângulo. A de triângulo sempre vai pegar nele, né? Para trás não vale a pena usar uma chave. Não que eu tenha, hein? Para usar uma chave para poder ter uma oportunidade de, de apostar ali, ó. Aquilo ali é uma moeda do mistério. Custa 150 para poder abrir e o item que tem aí é aleatório. Ou seja, eu não, não aconselho você a ir atrás de sair, porque a maioria das vezes você vai perder seu dinheiro. Paga 150 por uma poção de 50, por exemplo, né? Então é interessante. Posso aqui. Tô ruim para mirar esse ataque de triângulo hoje, hein? Isso aqui tá grande. Pronto, ali, uma habilidade massa. vai aí, eu vou ensinar uma munição importante sobre a habilidade. Isso, qual é o nome desse bicho? Ele é bonito. É o escudo de Midas. Pronto, eu vou ensinar uma coisa que eu queria ensinar agora. Tá vendo? A gente tem três habilidades, aí abriu um espaço pra outra, né? Que é a pequena. Tem o seguinte, a gente só tem três habilidades travadas. Tá vendo aquele, aquele nome verde que tá falando, aquela frase verde? Tá dizendo, habilidade travada e não pode ser perdida. Quando não sabia essa onda de select, né? Eu só apertava estado para ver as coisas, nunca tinha testado o Select Eu não sabia que, eu não sabia do seguinte, porque se eu tenho quatro habilidades, se eu morrer, eu vou perder a quarta. Eu só posso ficar com três. Eu antigamente eu jogava pegando só as três habilidades que eu podia ficar. É com o maior cuidado para não pegar uma habilidade errada. Ou seja, eu ia essa fase aqui primeiro para poder pegar essas duas habilidades, que é de jogar o escudo e o escudo de Midas. Mas tem um jeito bem simples que você pode escolher a habilidade que você quer travada. Você escolhe a habilidade que você quer travar. É, aperta o quadrado, o X, é o X, né? Aperta o X e escolhe a habilidade que você quer deixar de fora. Né? Eu vou escolher essa essa penetrada, essa enfiada, enfiada penetrada, e deixar ela por fora. Eu ainda tenho uma habilidade, mas tem é o seguinte, se eu morrer, eu perco ela, né? A quarta habilidade, eu posso ter três, como eu falei. Aí eu, eu, eu fico com essas aqui salvo que esse escudo de vidas, né? Ele suba o dinheiro, muito, no comecinho, é muito bom isso aqui, ó. Quando você não é só escudo ali ele... Não é de tão longe, é claro, mas é bem longe, sim, na verdade. Esse chão todo aí quebra, por isso que eu tô vindo com cuidado pra cá. Poxa, eu aqui. Ponto, acabei de ensinar o um negócio das habilidades, porque eu queria que alguém tivesse me ensinado isso aí, que eu userei sem saber. você soubesse o trabalho que foi, tipo assim, toda vez que, né, você só pode ficar com três habilidades e... Mais tarde, eu, mais tarde eu falo o resto, que eu não quero spoiler nada do que tá acontecendo, mas é muito chato você ter que ir bem, deva bem devagarzinho, com todo cuidado, para não pegar a habilidade errada. Isso é bem chato mesmo, cara. Eu ia ficar bem melhor de jogar se eu soubesse jogar, quando, né, esse chão vai cair, você tem que ir no um pulo logo. Ele já me matou muitas vezes. E cai de repente, e mesmo você sabendo que ele vai cair, você ainda se lasca um pouquinho, tem então, padrão bem ali para ele. Não! não. Rapaz, o cara, acho, acho que não perde HP, né, eu já tenho perdido. Ou oh, o escudo de imidas ele pode pegar a fadinha também, ele é muito bom. Não precisa ir atrás das fadas, você o seu escudo quando que quebrar um bicho dele. Eu não vou entrançar pela fase, como eu falei, eu só vou mostrar o caminho certo, porque tem muita coisa para o cara ver, também tem coisa para lá, segura. Um ladrãozinho aqui que eu estou vendo. Não! Que paz, isso é rápido, não. Ele está fazendo barulho, mas nem me seguiu ainda, é só por o psicológico. O que a gente vai guardar. O para lá você usa, mas interessado, então vou deixar até os Ela não dava pra entrar, né? Você não usa chave nem nada, você dá a volta e quebra isso aqui. Ele vai liberar essa montanha. Pra você, pra você poder pular pra lá. também certo não é pro final da fase já. Não, era pra eu ter poupado a vida desse miserável, ó. Problema é que ele me causou. Outra caveirinha, essa daí não é a que a gente encontra normalmente, né? Tem as, as, as que tem... A, a tanguinha que ela usa identifica o poder dela. As amarelas aguentam três porradas, Esse ataque bem aqui, deixa eu mostrar a empalada, né? É o melhor ataque do jogo, cara. Ó. Ela vai aguentar mais porrada, na verdade. É porque eu não deixei ela levantar. Você Bate pra derrubar. Nesse jogo aqui é o seguinte, você só bate até derrubar. Quando você derrubar, você empala o inimigo e acabou. Nunca vi inimigos aguentar uma empalada dessa, não, hein? Tem uma variedade legal do inimigo, tá? Aguenta. Tá Aí eu ali que. A velhinha guerreira também vem de cor diferente, né? Ela tem umas botinhas, uma cuequinha da cor de... E o escudo. Cada um aguenta mais porrada e é mais esperto e mais rápido um que o outro. A porrada que ele pode defender sempre é aleatória. Se aperta o quadrado, às vezes ele não defende. O item ali que recupera a saúde do escudo, é um escudo tem, tem, dois, tem duas coisas que recupera, não é um que recupera o escudo e é um que recupera a espada. Pronto, isso aí abriu, é o final da fase, deixa eu falar dos itens. A, aquele escudo que baixou, aquela saúde ali, a, a saúde do escudo, que não tava faltando isso, acho que caiu lá embaixo, né? E deixa eu passar de fase. Assim. Quando aparecer de novo eu falo sobre... Não ligo para porcentagem nunca mais em vida. Para a fase 2, aí... mostrar tá aqui a frente nisso... Rapaz! É que a gente tem que entrar nisso aí, tá vendo? Nessa fase vai ter isso, né? Eu não sei se já falei isso, né? Que... castela castelo... Isso aí só abre quando você passar de todas as fases do, do mundo. Passou de um acho que... isolado, Eu mandando busca, mas quando o cara tá sem busca. Silêncio. E vida para soltar a moto. Segredinho pra cá. deixa eu demônio sempre vai ter. Lanterna dessa lanterna lanterna, cara. Fome disso, é cara. Que figueira? Que figueira, doido? Toda vela! Não sei o nome de sair não, vela! A encastegônia é vela, toda vela que você quebra tem uma coisinha. vela, vamos pedir que você é uma vela. Tocha, cara! Deixa pra morrer em cima da, da parte cinza da Foz. Pra ver esse segredo, você tá longe não, cara. Vai acabar não valendo a pena. Não é essa porta, cara. Eu tô ficando até assustado. O cara só vem no cemitério sem... O que ele viu o jogo é essa musiquinha, cara. O cara vai... Vai vir oh. A da mais sacana que tem. É a caveira preta. Uma tanguinha vermelha. É a caveira flamenguista. Foda nisso aqui. Vai abrir. Isso era pra te dar uma armadura, né? Como esse jogo é safado, ele vai te dar uma armadura pra comprar por ser moeda. Dá pra quê? já é como se fosse, fosse descobrir isso, hein? Ali dá dois pulos. Mata a caveirinha safada, hein? Você vai. Abre aquilo ali. Tá fechado. E você pode voltar pra cá pra poder comprar o um negócio. O jogo não te dá nada de, de graça. Muito, muito dificilmente vai te dar uma coisa boa de graça. Isso não é de graça, hein? tem que matar o bicho pra ele poder te dar a bunda. Tá e Vamos pra próxima fase. O lugar é mais difícil, eu já fui a média. Sempre uma faça, normal e Tem que contar a primeira. A primeira não conta que você é obrigado a ir nela sempre que entra no cá tem uma coisa bem importante que eu era para ter falado disso logo, cara tá vendo isso aqui a fonte do desejo você vem para cá e aperta o quadrado ó. você pode você pode pagar sem moedas jogar não pagou né mas ó lá ele vai te dar a opção de poder salvar o jogo Só aqui né sabia antes ele tá ali ainda ponto tá, você né é importante você ficar repetindo a primeira fase quando você não sabe jogar para você poder pegar a fada e pegar dinheiro para poder estar tá salvando quando não souber quando é, não né, não souber prosseguir moedinha pra salvar jogando eu não eu não sabia disso aí eu salvava só quando matava um chefe quando você matou o primeiro chefe eles te dão a oportunidade de salvar onde brinca Metade da armadura só, hein? Porra. Calor de matar. Todo É tipo Donkey Kong, toda fase é uma piadinha o nome da fase. Essa é a terceira fase, cara. Essa é uma das fases mais difíceis. Então eu faço depois aqui. A todo toda se desmontando, cara. É um monte de pulo difícil de fazer nessa fase, miserável. O que eu tô fazendo, cara? Eu já vim, deixa eu... Esse aqui é o jeito errado, cara. uma chave aqui, pelo menos me recompensou. Você paga uma chave para entrar aí e não ganha nada. Tem um monte de Corvo Ladrão aí, uma poção para comprar. Aqui é até um minuto deve ser. Só pelo caminho certo. Eu quero mostrar as coisas todas da fase, mas eu não vou fazer isso Algum dia eu, eu vou mostrar 100% de toda a fase que eu tenho que fazer da vida. Esse é um bom secreto. Hmm. Oh, rapaz, é o escudo baiano. Acho que eu venho até você, pra você não se dar a família aqui até lá. Oh, esse tá pra lá, aí você dá um... Não quero gastar Michel com isso aí porque isso aí tem um elemento, se eu não me engano, eu não tô nada decorado, é só a impressão que as faz fazem. Chão, se cair na, no molho de tomate você morre. Aí é lava, na verdade. A eu acho que eu vou. Não, não vou abrir não, tem uma armadura aí de trás. Mas é o seguinte, você, ó, você paga uma chave e vai ter um, um baú trancado com chave. Ou seja, você vai gastar duas chaves para poder pegar uma armadura. E se você estiver precisando, vá. Essa é uma das fases mapas desse comecinho aqui que eu falei. Pelo menos pra mim era, né? Estão chamando de terceira fase, que eu acho difícil. A outra fase é bem mais fácil. ela 4. Faltando a. Outra vai ser a quinta, então. O cara fica velho e esquece como é que conta, ou só quem é burro, porque eu não sei mais contar, não. Não vale a pena gastar a chave aí também, porque você gasta a chave pela oportunidade de comprar uma coisa. fazer isso. Gastar uma chave pela oportunidade de gastar outra chave para poder ganhar uma armadura vale a pena até, mas... fazer Deixa eu usar o check aqui. Não tô me garantindo hoje no pulo, não. Puta. Às vezes o cara morre do medo, tipo, eu tô meu dando ali, apertando lógico pra baixo, né? Tem uma vida bem aí. Antigamente eu vim aqui e farmar vida, cara. Porque, não É só me feita aí. <risos> Merda, velho. Ainda bem que tá salvo bem ali. Você perder a armadura cara. Olha que eu não me engano aqui, Um jeito bom de farmar a vida. pegar a vidazinha aqui, Vamos Vou mostrar a armadura essa fase é difícil essa fase é grande essa fase é chata hum. é o sonho essas coisas perigosas mais não cara o que o cara quer fazer pra se amostrar acaba acontecendo isso aí No tempo dos senhores ah, aí tem uma poção rapaz não briga cara me deixa ali esse babaca vem ali que vai valer a pena o que ele, esse escudo não vale uma espadada, não, Opa! É possível que isso... E sempre aparece, né? É apare pra, pra aparecer quando eu tô lá, porque tá vendo a covardeia aqui, Que é, na verdade. Cara, o pulo já tá pronto pra batalha. Eu tô no meio do ar, não tenho como botar com... Da armadura né? indestrutibilidade, então não precisa. A verdade precisa, essa parte é meio ela Leva 5 segundos pra matar uma caveira, velho. Cave dourada, lembrar que ela tá aí, ó. Você vai pelo direito primeiro. Porque o portão ali ele é trancado por isso aí. Pegar isso aí, e se expulsar no é chato, você chega nessa outra parte. A chave vai ter que voltar ainda. Isso é ganho. A fase já é pra cá, né? As fases demoram tanto quando você não sabe pra onde é que vai e o que faz, cara, porque é o seguinte: agora é, é isso. Agora que é o finalzinho, mas tem muita porta pra abrir, né? E você, quando, você tá curioso pra, pra ver o jogo quando tá aprendendo a jogar, aí você quer abrir tudo. Mas é tudo fechado com chave, né? E você vai atrás de chave, coisa... Tem isso aí também. Eu não mostrei o que é isso aí, não, Mas aí sai, faz, sai do, do inferno inimigo, né? Sai um fogo, aí sai um inimigo daí de dentro. Só, acho que isso acaba quando você destrói com uma empalada, né? Ativou não, o Cara, tem um chave. Aí vai ser um mini. Sabe vai abrir para quê? É porque tem a chance de não ser também. Tem a chance de ser e é a de não ser. Quando não é, é assim o é, então acho que acaba não valendo a pena, né? Pronto, ó, vai ter três portas para abrir de chave. A, a certa é essa. Vai ter a chave dourada para poder abrir o, o portão ali. Também um fantasma, a gente só tem que pegar uma volta. Não esqueça não que tem um raiva desses bichos. vá E não tem todo fantasma Só pra não Era pra aprender Onde é tá os povos, vem ia, Pronto, a saúde do escudo Que eu queria mostrar Aumentou uma barra todinha, né Já tava perto Não perdeu o escudo Falar pra prestar atenção no chão Antes mesmo de eu falar isso Eu tomei uma porrada Mas tá vendo esse, esse pontozinho no chão Sempre sai, sai Isso aí sai fazendo dano ó. Não solta nada Eu achei que ia um fogo Uma coisa assim Mas não solta ainda bem, né Já tomou dano Dano em cima Aqui tem um baú secreto que não tem nada, mas foi o primeiro baú secreto que eu descobri no jogo. Aqui que eu descobri. Isso joga igual é Go Goblin, cara. Eu não acredito que o cara tem que sair pulando em todo lugar pra poder descobrir onde é que tem coisa. Cara. A é aqui. Que eu não perca pra. Oh, pronto. Agora eu perdi a poção, não vai fazer efeito. Aqui para trás que eu vou pegar. Não era para eu ir atrás de caça-briga, não, porque eu tô só com duas. O cara se garante. Não enterrei esse cara num caixão, não? o meio do zumbi ele sai de um caixãozinho. Vale muito a pena, cara. aqui. tentar zerar sem ousar, continue. o profissional, como podem ver. Não perdi vida nenhuma a, até agora, porque tecnicamente eu ganhei uma vida antes de perder aquela. Então, anula. Faço as regras do meu desafio, não perdi vida nenhuma até agora. Aqui Pior é pra dizer que era o final da fase já Que é a parte mais chapa, é um tanto bicho Vai aparecer mais Se do último chefe, cara bom de briga, né? Acho que a azul é mais forte que a vermelha né? É a primeira caveira guerra que você vê a vermelha, a azul aumenta é bem mais Quanto tá? Ia falar desse item aqui também, essa espada é, é a carga de espada. Você pega e não acontece nada, né? Legal. Quando você tiver com um, um elemento, né? Tipo, uma, um encantamento elemental, a gente já viu do fogo. Se você tiver com a do fogo, você vai recuperar acho que 5 pontos, né? Do, aquela barrazinha vermelha. Toda fase. Olha. Eu acho que é última fase desse primeiro mundo. Uma vez menor, nunca mais minha vida. Contagens. Não, Ainda ah, falta a, a fase mais fácil do Eu até esquecido dela. Rapidão é de é bom Guarda até os ossos, Como é aquela música. Fase 5. Ah, não é Fase 5, cara. Fase mais. Nossa. Os caras já estão dando uma armadura de graça ali, ó. Entendi os caveiros da mais forte que tem para poder guardar a bicha. E aí, onda mesmo, vamos fazer o quê? Pode, pode fazer mais nada, seus vacilos. Caveirinho. É, Seguindo o camisinho, ó. Tem uma estradinha. Eita! Uma estradinha bem bonitinha aqui. Que o chão cede, porque eu acostumado com aquela outra fase, se é a fase que o chão cai. Ah. Quase que eu não faço isso assim. o oh, cara. É ficar tão básico quando ele pega esse elemento levantar isso pra dar o estilo he -Man. Agora ele tem a força. Panjando grana. Rapaz, é o desse cara. Ele, ele sempre dá duas. Eu sou acostumado a defender só uma. Porque as, a, a, as as caveiras cavaleiras. Elas só dão uma porradinha. Foda. Aí depois elas defendem. O cara dá um combo de duas. Acaba ele sendo mais perigoso do que os outros, cara. Oh! Eu tenho que juntar pelo menos um, um, um, um uma sessão de faduna né, para mostrar a vocês. 55 ou 50, eu tenho certeza que é 55. Então, elas vão deixar uma moeda para trás. Aquela vida ali me deu trabalho para descobrir. Se uma poção, tinha uma de graça aí, cara. É pá. Eles achavam que, que esse escudo pegava vida também, mas não... Para poder essa é não... Muito... Bacana. Vou primeiro assim. Bacana. Tiro oito vida. É um mímico. Safado que tem. Aqui você vai ficar cercado. Paca, isso aí foi bonito. Cacilda! Cacilda, isso aí foi bonito e não vai dar tempo nem, nem, nem apreciar, porque a gente ganhou uma habilidade muito massa, cara. É o do Strike, isso aqui é... Doin Strike. O triângulo, é... Ele vai gastar 4 pontos de, sua, de seu encantamento para poder lançar, um tipo, uma magia suprema, sabe? O do Strike, é muito massa, cara. E não né? Mas é o seguinte, a gente só pode levar três habilidades. E aí, o que, eu... que é que eu... o nosso segundo comum. Fora, cara, que ele é tão comum que perder não vai ter... Pronto, vamos deixar ali. Porque se eu morrer, eu perco essas duas, você tá entendendo? Como isso demora a aparecer, eu quero levar comigo. Quando a gente perdeu o segundo golpe, não vai ter... Não vai ter tão... Grato não que todo mundo tá aí para o final da fase, para mostrar de um strike, que é no final da fase faz uma diferença enorme, cara. 25 cinco inimigos de uma vez e morre tudo em um golpe só, é uma coisa linda. O negócio é que toda espadada que eu dei a partir de agora também vai, vai perder elemento, né? aí talvez não dê pra eu mostrar. Deixa eu dar no corvo, cara, que eu dei tanto o corvo que ele merece até a chibatada suprema. Tá. Ah. Pra gastar o do strike no povo só porque. Ó. Ah. massa aí ah, matou um, um, um João perdido aí também, mas não é massa, velho. Strike. Tudo que tiver ao seu redor está automaticamente morto. Pode, ter, pode ser até outro chefe que você, né? Não chega lá com isso, ele não vai deixar. Já me ajudou tanto que eu tenho que preparar. Deixa eu usar nesse item. Assim. É, é quando você perde, ela desaparece dali. ó Isso aí quer dizer que você precisa de um elemento para poder usar. Para poder usar é xx extremo triângulo. Tipo, você falou a do normal e, quando assim que ele está no chão, você aperta o segundo triângulo. Aí ele faz. Mas tem que ter um elemento, um encantamento de elementos. O bom mas é ruim que nem sempre que o cara tem, né? Outro caceta, meu. Eu vi isso aqui uma vez na vida e agora dor na, na primeira fase do jogo. Opa, não. Inimigo novo ali. Vou falar dele. Ele é aquele mago. Tem um, um mago no Gozen Goblins, cara, aqui. ele sempre te lança um feitiço. Ele é o irmão babaca daquele mago. Isso eu acho que é Mephisto, né? Eu não... Deixa eu tomar um... um. Tratamento do Max. Um bebezinho, rapaz. O ele ainda quer me acertar. Você fica sem fazer nada. Tipo, a, a, aquele chacoalhado ali. Era a espada da que eu tava dando, né? Tem mais de um encantamento. Acho que tem um velho nesse aqui também. O bebê e o velho. Acho que eu só vi esse. Se tem mais um. Hum. legalzinho. é chato. É legalzinho você ver, né? Mas o cara tomar mais sair no, no final de uma fase. Já pra passar. É ter pega isso aqui e mata ele. Porque isso aqui é um... Dura. Eu posso ir armadura, cara? Cadê uma poção? Vou pegar aquilo ali, cara. Nem, nem precisa. Tá vendo aquele diamante ali? É Aquela ali me quebrou, quebrou tanta cabeça quando eu não sabia pegar. Não faço. Estudos de líderes e, e, e o lançamento de estudo. Eu não sabia e agora eu tenho que compensar o tempo que eu passei sem saber, sempre fazendo isso aí. É, é, é claro que a dinheiro ele vai precisar, hein? Não vale a pena ter perdido o tempo. Pra cá. chefe, se preocupa não que eu vou mostrar só o caminho mais rápido e o mais fácil. Eu fui ali tomar só uma magia do cara e voltei para pegar 10 conto, cara. Eu tô perdendo muito tempo, meu que... ah, Vocês aprendem também, acho até bom para saber das coisas, que aqui é o final da fase, era bom ter trazido o um strike pra cá, ó está bicho Esse é tão massa que eu não tenho nenhum nome, nem um desses nomes engraçados que eu costumo botar nas coisas, eu tenho um por ali. Então mostra aqui é para não para não anular. mundo big é pronto para abril aqui quer ver ser um mínimo pronto final das fases. é bom o cara dar aquela piruleta lá termina só para ficar bonito agora foi três as fases vai abrir a ponte ah esse cara tava ele tava dando volta ali por causa dessa ponte ele tá protegendo uma ponte que nem alito tá trabalhando pesado Lá, sempre que abre, e ali tem sempre um chefe. Tipo, sempre que você passa das cinco fases, né? Do, do mundo, eu acho que foi cinco. A primeira que você vem, a segunda que é o mundo mais três, né? Pronto, são cinco. Todo mundo. E sempre que você passa das cinco, abre isso aqui, né, e você vai atrás de enfrentar um chefe. Tá lá. Vou mostrar como é que faz E, e quando terminar a luta eu, eu começo a falar pra não ah, Não que seja o um negócio mais difícil do mundo É o primeiro chefe A maioria do chefe requer você só aprender Como é que mata pra poder matar é Ideiação assim. Fabacão é. Correiro É correr. É mesmo correiro eu Vou dar uma corridinha pra desviar das coisas dele Essa porrada no chão você pula quando ele for comemorar, você vai lá pra baixo e dá uma empalada no dedo dele, aquele xixi tendo. Pra esses dedos dele exposto, você tem que dar uma penetrada nele. Você tem que ser de pertinho. Oger, eu perdi uma armadura. Onde é do cara agora mesmo? Uma Aí você vai fazer isso Você faz uma segunda Quando ele cair Você dá um triângulo nele ó Tira muito, velho Eu dava dois pôr em um ataque Para atingir a cabeça Mas o triângulo já que é o um ataque forte Mais de boa Dedão. Pode tirar HP no dedo também, né? Duas Só mais uma, tá vendo? 10 mil porrada. Deve dar esse foguinho quadrado, cara. Ali, ali atrás tem a estátua do pai e da mãe dele, olha lá. Vai parar de prazer. A luta não tem como. Deus e a Deus. A Morreu. E a gente estava atrás daquelas... A morte manda você atrás das conselheiras magas? Chama elas disso agora. São moças muito bonitas e cheirosas. Veja só. Essa daí é uma... Como é que diz? Maximo! Obrigada pela deus que você está vivo. A Achille está derrubando no mundo do inferno e você deve parar ele. Aqui, isso vai ajudar. Escolha um desses itens. Você vai você a... Muito bom, muito bom. Ela acaba de fazer. Ela, ela, ela disse o que a gente já sabia, né? Que o cara ela tá cavando o um negócio no submundo o poder de lá. Ela nos deu um, uma habilidade que pode ser travada a mais. Você ganha mais um espaço, né? E agora você pode escolher uma coisa. Eu falei que eu só salvava o jogo aqui, né? Ela te dá a opção de salvar o jogo. Eu achei que só salvava aqui, mas não. Só o seu já pode fazer. Ela também te dá uma armadura completa vai te encher a armadura lá, ela vai pra 3, né, o seu nível máximo de armadura. E também ela pode lhe dar um beijo. O beijo eu falo pra que serve depois de ter zerado, cara, porque eu não vou pegar agora. Mas depois eu explico quando poder... Deixa eu explicar agora. Toda vez que você pega o beijo dela, você perde automaticamente o seu espaço em que você ganhou, né, de, de habilidade travada, porque o beijo é uma habilidade, mas quando você vê a descrição do beijo, diz lá, o beijo... E se pergunta, sabe? Para que serve o beijo? Para que serviria? Tipo uma pergunta que ele faz para você. Ele diz: pô, não sei o jogo que ele devia dizer, né? Mas é o seguinte: cada... são quatro, quatro sacerdotisas. Pronto, o nome é esse, cara. Sacerdotisa. São quatro sacerdotisas dessa para você salvar. Se você escolher o beijo de cada uma né, e zerar o jogo com quatro beijos no, no, no espaço de travar, você libera uma galeria de fotos. Né, de bônus do jogo. Ou seja, não é necessário para quem vai zerar na primeira vez. Mas é um bônus legal de se ter. Você tem que ter no memory card pelo menos uma gravação com os quatro beijos, só para poder ter acesso a uma galeria de foto. E depois eu vou, eu vou, vou mostrar para vocês a galeria toda. Então eu vou escolher salvar o jogo aqui, porque eu vou acabar o vídeo já já. Salvar vou aqui. Para vou salvar o jogo. Só falou que todos eles estão em perigo, né? Deixa eu colocar o nome do nome. Pra quem eu prometi que ia jogar 5 anos atrás Ela falou ali que todas as, as mulheres estão e Assim que terminar essa sessão Ela vai, vai Mostrar uma cena né, Outra daquelas cenas animadas o cara acabou o nome dele tinha um jogo pra mim que não cabe nem meu nome Que é Igor 5 letras Tá. Pequena homenagem para o nosso grande consideradinho. Vamos ver a cena. Depois... General! Ah, your orders were to kill então so... so here is your reward. My lord, not be so pleasant. Oh, e aqui vai ser o segundo mundo que vai ficar para o segundo vídeo, né? Acho que eu vou fazer o segundo mundo todinho um vídeo só. Também, como foi esse? Deixa eu me denunciar isso. Falar o que aconteceu na cena, né? Era só uma uma piadinha besta, o cara Aquele ali era um comandante, ele falou: Comandante, as suas ordens eram de matar o Max. É aqui está a sua recompensa. Ele deixou o cara vivo de novo, né? Agora ele está vivo e mandou que os dois guardas dele torturassem ele até a morte. Um negocinho bestinho né? Aí, aí pronto, manda a gente pra cá, que é o segundo mundo, né? O jogo manda você pra cá, no caso. Começa da primeira fase do segundo mundo. Aqui não é o mapa pra escolher as fases, o que eu acho que... Vai ser sempre assim. Eu vejo os senhores depois, né? Obrigado por assistir todas essas 10 horas de documentário que foram. Vou fazer por mundo agora, por grande, talvez não. Agradecer os senhores aí que assistiram até o final. Nosso amigo Dark nosso consideradinho, que eu finalmente estou jogando pro senhor aí depois de tanto tempo, né? E desculpem a demora, jogando com o Mendigo aí já tem 10 anos que eu não posto e espero que tenha dado tudo certo, né? Um cheiro no cangote e até a segunda parte do Jogando com o Mendigo, que vai ser Máximo Mundo 2, parte 2 e.